Aumentou em mais de 80% o número de reclamações, elogios e pedidos de informações na ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, em 2018. A principal causa de procura pela unidade foram dúvidas sobre a reforma trabalhista. Só neste ano, o Comitê Interinstitucional Gestor de Ações Afirmativas da Justiça do Trabalho de Mato Grosso destinou quase 100 mil reais Há três projetos sociais localizados no Estado. Os recursos são de condenações de dano moral coletivo e pagamentos de multa por descumprimento de termo de ajustamento de conduta. No ano passado, 13 projetos foram beneficiados com 2 milhões de reais. O juiz Mauro Vascurvo, da vara do trabalho de colíder, permitiu que uma ex-funcionária de uma padaria, moradora de Mato Grosso do Sul, participasse da audiência realizada por videoconferência aqui no Estado. Na decisão, o magistrado determinou o pagamento do FGTS da trabalhadora, além das verbas trabalhistas a que ela tinha direito.